Eu estou no stand da Nufarm, eu vou conversar com o Glauber, que vai me falar sobre um herbicida que controla plantas daninhas, presente aqui no Rio Grande do Sul. Me conta um pouco desse herbicida crucial. É, o herbicida crucial é uma inovação da empresa Nufarm, né, pelo seu diferencial em relação à formulação. É o glifosato mais concentrado de formulação líquida hoje do mercado. Ele apresenta duplo sal, que é uma exclusividade da NuFarm, é, que tem o sal potássio e o sal isopropilamina em sua formulação. É, esses benefícios de formulação e duplo sal trazem uma tranquilidade ao produtor pela sua rápida velocidade de absorção, translocação e controle das ervas aninhas é, então nas é, lavouras dos produtores. Vocês também estão apresentando aqui para a região sul, na né, Expo Direto Cotrejá, o Zetamax. O que, que ele tem de diferencial, como que ele ajuda o produtor rural? É, o herbicida Zetamax é um herbicida pré-emergente, então é, que é uma necessidade que cada vez está presente nas lavouras dos produtores. Então é um herbicida que é aplicado próximo ou no, no dia da semeadura da planta de soja, que vai me trazer um residual é, de sementeira, então um controle pré-emergente das ervas daninhas. É, o seu principal benefício em relação aos demais padrões do mercado é que ele tem um amplo espectro de controle, então trazendo o controle de folhas largas e folhas estreitas. É um controle é, com excelência na planta de buva, nos capins, é, por exemplo, capim amargoso, é, que está começando a entrar aqui no nosso estado, mas principalmente capim pé de galinha, trapoeraba, poaia branca. É, a questão do, de demais capins que vão me trazer então uma seletiva, um controle efetivo em pré-emergência e as sócias de limpo que é um preceito né, importante para um uma boa é, desenvolvimento da planta de soja, né, que não tem, então, mato um competição é, das plantas daninhas, para manter o teto produtivo. Laura, falando um pouquinho da participação de vocês aqui na Expo Direto Cotrijal, durante o evento vocês têm um roteiro técnico para apresentar todos esses produtos para o produtor rural visitante que vem aqui no stand? Sim, nós temos parcela então mostrando benefício do Zetamax, uma área de soja aí com 35 dias de residual, é, mostrando os benefícios da não presença de mato competição inicial na área de Zetamax, um elevado por de residual, é, a questão do amplo espectro de controle, né, que a gente mostra os benefícios tanto em folha larga como folha estreita, só de desenvolvendo limpo né? e os demais produtos, eh, mostrando também a, a nossa plataforma de tratamento de semente, fungicidas e também um regulador de crescimento. Eu estou no stand no farm, eu conversei com o Glauber Sturmer e ele é desenvolvendo, desenvolvimento de produto e mercado. Aline Merladete para o portal AgroLink.